Ora, boa só daqui fala do bro para mais um videozinho. Desta vez pessoal, um videozinho aqui bué diferente. sozinho outra vez, recebe a mesma coisa. A você nunca quer gravar. Nunca, mas nunca, mas nunca. Pois nós vamos fazer um vídeo bué diferente do normal. Vamos estar a ver imagens de celebridades. Que parecem que foram separados já na ciência Ou seja, eles são iguaizinhos mesmo Claro que alguns não vão ser, né? Mas vamos tentar achar os que são mais parecidos, está certo? bem? Bem então, vamos passar aqui já para a primeira imagem Mesmo assim rápido, rápido, rápido Já agora, se em não se de já Mega likezão e siga. Para a primeira imagem, a Jennifer Lawrence e a Ellen Mirren não sei quem é Ellen Mirren Não me digam quem é, mas a Jennifer Lawrence é aquela atriz do Hunger Games Nós podemos ver aqui um bocado de semelhanças Mas a da direita, como vocês podem ver, está mais... é mais cheinha mais cheinha. Os olhos não é aquela cena, mas o nariz talvez seja ali parecido. mas fosse mais magra à da direita, talvez. Talvez, talvez, mas estas não acho que sejam separadas da nascença. Passando para o segundo lugar, temos o... Não sei dizer este nome. Eth Ledger. E temos à direita o Joseph Gordon Levitt. Vocês conhecem, certeza, o ator. Esse aqui eu digo que são mesmo iguais. Eu digo, nestas fotos não me parecem assim tanto, mas eu já vi o ator, portanto eu acho bem é parecido. Se não é a mesma pessoa, isto tem que ser a mesma pessoa. Puxa, são mesmo parecidos. Olha bem a testa. O género do cabelo não é tanto, mas a testa. Os olhos são perto do nariz, são uns perto um do outro. E depois tem o nariz e a boca, acho bem é parecidos. As orelhas do da direita são maiores, pronto. Mas pá, tem. bem é parecências. Para seguinte, temos aqui o Javier Bardana, não sei se é assim que se diz, mas deve ser, não sei que nacionalidade é que ele é. E na direita temos o Jeffrey Dean Morgan. eu ia dizer o seguinte, eu pensava que o ator era da esquerda e não da direita, mas o ator era da direita. Não. Eles são tão parecidos que, pá, nossa senhora. Estes são, pá, estes são mesmo irmãos, estes são gêmeos. Pô, olhem bem, vocês estão a ver bem, olhem bem. Até a imagem vai estar só a passar a imagem, nem a minha cara vai estar, olhem bem. Digam lá, não são iguais? Igualzinhos, igualzinhos, separados na nascença, barba tudo igual, ok. Agora vamos passar aqui para uma que está, pá, eu, eu não acho sempre, não acho assim muito igual quando é a rapariga a rapaz. Mas temos aqui a Julia Styles e o Ansel R. Elgort, não sei como é que se chama este gajo, mas deve ser Elgort. Pá, e estes não tem nada a ver, eu pelo menos eu acho que não tem nada a ver isto. Nem sei como é que dizem que são parecidos. Vocês podem ver no meio, tem aquela imagem dos dois juntos, pá, não tem nada a ver, eu acho que não tem nada a ver, mas pronto. E bem, pessoal, agora temos aqui o Logan Marshall, Marshall, que ele é, Marshall, Marshall. E temos o Tom Hardy no lado direito, pá, e esses ainda tem algumas parecenças, mas... Ai, what the fuck, enganei-me, queres ir num botão? Peraí, peraí, peraí, peraí! Continuando, esses são parecidos até, tem a barba ali do género... A boca talvez, mas ali as sobrancelhas e os olhos não é assim tanto, mas o nariz já são ali, já são parecidos. Os orelhas é a mesma coisa e testa, até esta tem algumas e Este é pronto, ainda não é assim aquela parecência, mas ainda são parecidos. Bem, passando agora, pá, esta é, é tem piada este nome. Pá, Misha Barton, Misha, porque ela é bicha, percebeu? é Misha, diz? E temos o Elijah, eu ser assim, eu adoro este nome, Elijah, Elijah. O Elijah Madeira, e vocês a perguntar Madeira, porquê? Porque é rude eu uso em inglês é Madeira. Get it? Não, ok. E bem, pá, não tem nada a ver. Fo... Não sabem escolher, pá, o que é que isto tem de olha, olha, olha eu estou, o que é que isto tem de Não tem nada de parecido, pessoal. A Márcia disse que este é bom um assustador e... eu estou a olhar para a cara dele e sabem quem é que eu punho aqui ao lado dele? O Schmigel. Para quem não sabe quem é o Schmigel, é aquele monstro do Senhor dos Anéis que diz mais precious! Se eu punha-se, que ia-se ficar parecido, juro. E eu acho que eu ia entregar na cara dele e fazer o boneco, certeza, se não. Mas e esta, esta rapariga com ele? Não, nada, nada. Bem, pessoal, passando agora aqui para a Carrie Underwood. Olha, esta, esta está debaixo do outro, perceberam? Underwood é debaixo da madeira em inglês. Percebe? Não, ok, esqueçam. Eu não vou dizer mais piada. Deus. E temos a Emily Osment, ou seja, ela hoje Osment, Hoje osment, osment? Não, ok. Do lado esquerdo, pá, com a da direita. O queixo e a boca talvez, mas de nariz para cima não tem nada a ver, nem nariz não tem nada a ver. Cabelo vá que não vá, testa também, mas de raio, olhos, sobrancelhas, nariz, não tem nada a ver. Bem, passando agora, ei, foi, nada a ver, foi, já estou a ver, não tem nada Quer dizer, não, tem, não é assim nada a ver, mas pronto. Temos do lado esquerdo a Scarlett Johansson, vocês devem conhecer, aquela minha mo, mu... okay. minha Temos o Christopher Walken, eu conheço, acho que é do Prison Break, que eu não sei, uma série que é fixe. Eles têm certas parecenças. Mas tipo, é um gajo uma gaja, portanto não um, um tenho assim. Tipo, eu não sei -vos explicar, mas vocês olham para os dois e parece. Deve ser talvez da pose, os dois estão na mesma pose, não sei. Passando agora para o Dog e Fresh, deve ser assim que se diz o nome dele, e temos o Tracy Morgan. Eu só conheço o Tracy Morgan, não sei quem é o mano da esquerda. Hum... A boca, talvez, nariz. Aqui as, as bochechas. De resto, é, né? depois ser preto também, talvez, o corte de cabelo. De resto não tem assim, mas vocês olham para os dois, não parecem assim parecidos, percebem? Mas têm as suas parecenças. Passando agora para este ator, todas as raparigas dizem Oh my god, ele é o gajo uma lenda da mão... Quem vê Diário de Vampiros sabe quem é esta atua da esquerda. Temos o Ian Somerhalder, não sei se é assim que se diz o nome dele. Temos lá à direita o Rob Lowe, que parece uma mulher. Parece uma mulher isso. Aqui tem parecenças nos olhos e no nariz e no, no, género, no estilo da barba mas se repararem, as sobrancelhas do da esquerda são mais largas e maiores e o da direita são mais tipo pomba meio e o corte de cabelo é do género mas não é assim e, pá, este não digo que são assim parecidos, eu não acho realmente não acho, mas é a minha opinião, não é? Digam aí a vossa opinião nos comentários sobre cada foto pessoal. mas bom pessoal, o vídeo foi este tinha mais pessoas aqui só que pá também se fizermos um vídeo só assim, o é grande, claro que fica... este vídeo foi mais curtinho um bocadinho Espero que vocês tenham gostado do mesmo vídeo e não se esqueçam de deixar mega like. Aqui o Mano Urso vai se despedir. espera aí. Mas pronto pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem bem e fui! Bom pessoal, vocês ouviram o que eu disse. Fiquem bem e fui!